Okay. É, eu trabalho com empreendedorismo há 22 anos né? e mais especificamente com a educação empreendedora é, a minha preocupação central é com justiça social com desenvolvimento sustentável A minha toda a minha tem um, a minha pulsão é para essa área então eu transformo a, o empreendedorismo é, em um instrumento de, de mudança social, cultural. Né? É um instrumento de que o Brasil precisa muito, por exemplo, para fazer a transição da, da do assistencialismo para a sustentabilidade. Né? Quer dizer, não, não se concebe que, que um país é, transforme é, uma ajuda à calamidade, que é a fome e, e a pobreza, né, em um programa de governo quer dizer, é lógico que a fome não pode esperar mas parar por aí sem nenhum outro programa de, de geração de sustentabilidade né, por parte dessas pessoas é, eu acho que é um crime né, e o que o que mais afeta o que mais prejudica que ninguém presta atenção é a cultura é, do assistencialismo ou seja, é esses filhos dos bolsistas, os filhos do Bolsa Família, estão aprendendo o quê? Estão aprendendo a ser sustentáveis, ser trabalhadores? Não, eles estão aprendendo que é, existe uma proteção né, em que eles poderão também, quando chegar a vez, reivindicar a mesma coisa. Eu trabalho, comecei com a educação universitária, na UFMG, e a minha... A minha ação teve uma, uma característica diferente do que acontece normalmente com professores dessa área, professores universitários. A exemplo dos Estados Unidos, é, em que os programas em empreendedores estão ligados à área de administração, né, esses, esses programas têm uma amplitude de ação restrita ao âmbito da universidade em que atuam. Eu comecei de forma diferente. Né, eu comecei trabalhando com outras universidades, com várias. Eu já dei, por exemplo, fazendo curto uma história longa, eu já dei seminários para mais de 5 mil professores da universidade. E professores de biologia, de jornalismo, de educação física, de química, de física, filosofia. Né? Porque empreendedorismo, na minha forma de ver, não é um tema é, alocável em um canto, um lugar específico, como se fosse uma especialização. O empreendedorismo não é uma especialização. O empreendedorismo é uma forma de ser, é, é, é um, um valor cultural. Então ele tem que ser universal. Então eu comecei por aí. Hoje eu vejo que há grandes equívocos da área educacional, grandes, muito grandes. O primeiro é achar que, por exemplo, uma universidade, uma disciplina, uma escola faz grande diferença, não faz. Empreendedorismo é um tema como física, química, uma ciência em que você é, pode preparar é, pessoas com determinada expertise, com determinada capacidade é, científica. Né? Empreendedorismo não é assim. Não há uma, uma especialização. O, qual é o domínio do empreendedor? É o futuro. O empreendedor é um especialista no que não existe. E isso não pode ser ensinado. Não há... É, ensino de empreendedorismo no sentido de transferência de conhecimento. Não existe isso. No entanto, a universidade ainda persiste em, em ter esse modelo. Né? Esse modelo é, que é aplicável às ciências consolidadas, uhum. né? ele não é aplicável ao empreendedorismo. Né? É, então eu vi nesse, nesse, nesse padrão, padrão universitário, mas sempre pensando em escalar, em atingir grandes quantidades. Não, não me interessa preparar um, dez, vinte, cem empreendedores, eu quero mudar a cultura. E, por isso, eu, logo, há 12 anos atrás, eu comecei com a educação empreendedora para crianças. E hoje, é meu meu programa central, que eu julgo mais importante, é a educação empreendedora para crianças a partir de quatro, três, quatro anos até o, o ensino médio, né? a educação básica. Por quê? Porque o estudante universitário já é alguém culturalmente pronto né? é alguém que já introjetou as, as, os valores da sua sociedade, os valores culturais e se transformou num, num adulto culturalmente, né? num ancião cultural, então é muito difícil você mudar essas pessoas o estudante, o, o estudante universitário brasileiro está preocupado em passar em concurso público essa é a cultura, esse é o valor que eles, eles, eles assimilaram então é muito difícil você mudar isso né? É, por outro lado, é, quando você trabalha com crianças, crianças são empreendedoras, ainda elas não foram ainda é, contaminadas é, pela subserviência, pela conformidade da proposta educacional brasileira e, de certa forma, do mundo todo. Né? É, as crianças são empreendedoras, nós nascemos em empreendedores e a família e a escola é que impedem o desenvolvimento desse potencial. O Sim. potencial empreendedor é como outro qualquer, como o potencial de falar, potencial de correr, de pensar, de calcular, de imaginar. Se você não exercita esses potenciais, eles se atrofiam. E nós não exercitamos o potencial empreendedor. É tão simples quanto isso. Eu tenho muita, muito desconforto quando eu ouço alguém falar em características empreendedoras isso para mim é uma coisa sem sentido porque as características empreendedoras são as características da espécie. Né? Nós nascemos com esse potencial de, de é, conceber o futuro né? e com a capacidade de transformar esse futuro em realidade. Isso é empreender, transformar, inovar né? e eticamente oferecendo valor positivo para a coletividade. Então eu comecei a trabalhar com crianças né? e com alguns é, padrões, quer dizer, essa essa metodologia chama-se pedagogia empreendedora, né? e, e para cada projeto meu, para cada metodologia, eu tenho várias obras, né? vários livros, vários materiais de idade, né? e essa pedagogia ela tem pilares muito diferentes. Eu, por exemplo, trabalho com cidade eu não trabalho com escola, não trabalho com indivíduo. O empreendedorismo não é um tema individual. O indivíduo é uma abstração do iluminismo. Não existe isso, indivíduo. Você, você perde tempo e dinheiro se você tenta é, formar indivíduos. Você tem que formar, essa palavra é muito ruim também, mas você tem que mudar é, comunidades. Nós estamos, quando se fala em empreendedorismo, nós falamos em comunidade. Né? E, e, e falamos em cidade, que é um corte político acessível. Né? Então, eu trabalho com cidades. Eu trabalho com, com, com todas as escolas de uma cidade. Né? Esse é um conceito pouquíssimo utilizado. As pessoas ainda estão trabalhando no sentido de implementar em uma escola. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso não provoca a mudança que a gente deseja, que é a mudança de percepção, a mudança de atitude de um país. Então eu trabalho com cidades. Por quê? A educação empreendedora é principalmente feita extramuros. Não é dentro da escola e não é um problema da escola. O que nós temos que educar é a comunidade. E a vontade da comunidade é que define. Não é um problema da educacional da Secretaria de Educação, é um problema da comunidade. Né? E tem que haver a participação da comunidade para a formação do ambiente em empreendedor. A comunidade participa e deve participar com a maior intensidade possível. Né? Não, é, não é um tema cognitivo, não estamos falando de um conhecimento. Qual é o conhecimento em empreendedor? Não existe isso conhecimento empreendedor, você pode, enfim, o empreendedor, o único, o único tipo de conhecimento identificável é o empreendedor, é aquilo que eu disse, que o empreendedor é especialista no que não existe, é especialista no futuro, né? o empreendedor cria o futuro, diferentemente do administrador, do economista, que tentam prever o futuro, e as más línguas dizem que eles não conseguem prever nem o passado, é o empreendedor, o projeto dele, a intenção dele, a vontade dele é criar o futuro, é isso que ele faz, não só Deus cria o futuro pertence a Deus mas é criado pelo homem é o empreendedor que cria isso que quando quando eu falo em empreendedor de bens e materiais é o cara que criou né ou as pessoas que criaram a democracia ou as pessoas que trabalham pela paz né é, é, são, são pessoas que constroem o futuro também é, constroem o futuro como com, quando criei o iPhone o iPod é, enfim é, nós estamos são pessoas que mudam o futuro né é, é um equívoco também falar em empresa por mais que eu esteja voltado para a área empresarial, mas é um equívoco falar em empresa na área de empreendedorismo. Empreendedorismo não é somente gerar empresas. É, a geração de empresa é uma das múltiplas e infindáveis formas de se empreender. Né? Então, na, na, na pedagogia empreendedora e mesmo para a educação universitária, eu acho que nós não temos que falar em empresa. A empresa é uma opção do aluno em qualquer idade. Ele pode empreender sendo empregado, ele pode empreender sendo padre, sendo político, sendo que for, né, sendo professor, é, é, o empreendedor é alguém que transforma inovando e gerando coisas positivas, você pode fazer em qualquer âmbito, lógico que é muito mais difícil você empreender num sistema hierarquizado, onde não há espaço, não há liberdade para a rebeldia, né? o empreendedor é um rebelde, é, os, os ambientes hierarquizados tanto como empresa, como a sociedade. A nossa sociedade é fruto de, de 500 anos de autocracia. Então, é difícil. Né? A, a liberdade da democracia anda de mãos dadas com o empreendedorismo. Por quê? Porque o bem fundamental do empreendedor é a informação. Né? E a informação flui quando há um, um grau de democracia mais avançado. Né? Então, é, é, eu acho que, que existem é, pilares é, é, na, no empreendedorismo, e quando se fala em empreendedorismo, se fala muito em concepção de, de, de um indivíduo que criou uma teoria. Né? É, não existe uma consolidação é, é, da, da, da, da doutrina da teoria empreendedora. Você pode pegar um especialista dizer isso, e outro dizer aquilo. Né? A minha linha é essa. Né? Esse é outro equívoco. As pessoas acham que empreendedorismo é igual, é, igual a biologia, ou física, ou química. Né, que é um conhecimento universal. Não há conhecimento universal empreendedor. É uma forma de ser. É emoção dominando a razão. Isso é empreendedorismo. E essa e essa é, uma, é outra descoberta. Né? Nós somos fruto frutos sim, sim. Da, da do iluminismo e da revolução industrial em que a emoção foi barra, foi barbada, barrada no baile, foi foi foi impedida. Você não tem emoção no trabalho. Se você se emociona, você é um péssimo funcionário. O chefe vem, põe o dedo na sua no seu nariz e diz, olha, você está é, misturando assuntos profissionais com pessoais. Né? Então, a emoção é banida na escola, no trabalho. né? E, e ela ela só é admitida em certos redutos. O lar, a família, né? o campo de futebol. Mas no trabalho, no sistema de aprendizagem, é, de ensino e de produção, a emoção é banida. No entanto, ela é a base é a essência do empreendedorismo. O empreendedor é alguém que se deixa dominar pela emoção. Se ele bloquear a emoção, ele não é ninguém. Então nós estamos diante de, de, de um valor, né, diante de uma, de uma, como eu diria, uma forma de ser que foge aos padrões normais, habituais que temos na educação em casa e na educação na rua. Bom, com o que que eu estou preocupado hoje, né? É, eu estou preocupado com experiências sempre em larga escala, em experiências eh, de desenvolvimento, de construção, eh, de desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei agora com um projeto eh, muito interessante, para vocês terem uma ideia, é o seguinte, em São Paulo tem um grupo eh, do estilo de pão de açúcar, de Carrefour que é um grupo chamado Tenda. E esse, esse grupo, supermercados, atacarejo, né, atacado, varejo, esse supermercado... Eh, é, constatou que tem ali 250 mil clientes nanoempreendedores, além de clientes de pessoas físicas, centenas de milhares, eles têm 250 mil empreendedores nanoempreendedores que vão ali é, se abastecer para a sua mini-micromercearia, para a sua lojinha de cachorro-quente, carrocinha de pipoca, etc. São, são nanoempreendedores. E a proposta dele é muito simples, a proposta do Tenda foi o seguinte... Se eu aumentar, se esses empreendedores crescerem, eles vão comprar mais. Só isso. Então, o que, é que o Tenda fez? Ela, eu fui consultor do projeto e a ideia é fortalecer esses, esses 250, 250 mil empreendedores. Esse é um projeto ganha-ganha. Né? É um projeto é, financiado, inclusive, pelo, pelo BID, né? com 10 milhões de dólares, pelo Fundo do Soberano da Coreia. Quer dizer, esse é um projeto que o mundo é, é, precisa. Não só o é, um mundo em desenvolvimento, mas também o um mundo é, é, desenvolvido, porque ele fala de uma relação entre grandes e pequenos. Né? Uma relação capitalista, uma, uma relação não, não protecionista, assistencialista. É, não assistencialista. É uma relação de ganhar nós estamos falando de crescer, de faturar. Todo mundo querendo faturar. quer dizer Isso é uma coisa coerente e, e, e muito mais honesta do que outros. Outra, outra proposta que eu estou fazendo agora porque eu, eu, eu publiquei um livro agora aí, no, no último trimestre do ano passado sobre, sobre esse tema e agora publiquei um livro sobre empreendedorismo para pessoas com deficiência, que é uma área também é, incrivelmente é, populosa né? um ambiente que tem aí 40 milhões de pessoas com deficiência, com qualquer tipo com todo tipo de deficiência né? e que é, são pessoas protegidas por uma lei é, mas que não é suficiente evidentemente e mesmo aqueles que conseguem um emprego eles são discriminados Mesmo na empresa eles são discriminados é lógico, porque o, o mundo é muito é, ninguém faz é, as coisas são muito difíceis ninguém bola uma empresa e faz uma descrição de cargo para pessoas com deficiência não existe isso né? as pessoas fazem uma descrição de cargo faz, criam um posto de trabalho para a pessoa é, com, su, com seu potencial é, disponível então, a, a, o que não se percebia nessa área, e eu acho que é a minha pequena contribuição, é que empreender para eles é um caminho muito mais saudável, muito mais é, é, com muito maior liberdade, porque a empresa tem a cara do dono, e se eles criarem a empresa, eles vão é, eles vão construir o que eu chamo espaço de si, ou seja, aquele entorno em que ele pode expandir o próprio eu. Isso que eu queria dizer, se você tiver alguma pergunta, tenho, tenho sim, Fernando. É, primeiro, eu, é, voltando um pouco ao início da sua A criança nasce empreendedora e, a gente, e vai sendo contaminada pela, pela, pela subserviência, né, a palavra que você utilizou. Eu achei isso muito bacana e as iniciativas assim, de, de pedagogia empreendedora, é, é, eu, eu, assim, é um tema que me interessa bastante. É, você teria algum exemplo de cidades onde é, essa pedagogia, cidades ao redor do mundo, onde essa pedagogia foi é, implementada com sucesso? E se a gente, e quais são os desafios de replicar esse tipo de, de estratégia em uma cidade aqui no Brasil, por exemplo? Olha, é, eu já implementei em 145 municípios brasileiros. Tá? E agora, em outubro, eu fui convidado para dar uma palestra na ONU, em Viena e chegando lá tinham representantes de 50 países, e eu tive a grata surpresa de, de tomar conhecimento de que a minha mitologia está sendo aplicada em vários países da África, né? e pela facilidade do material didático, países de língua portuguesa. Né? Então, existem experiências em Moçambique, em Cabo Verde, em Angola, né? de aplicação dessa mitologia aqui no Brasil, eu já apliquei em 145 cidades, entre elas São José dos Campos, Sorocaba, Londrina e por aí afora. O Paraná é, é, é, o, Paraná é o estado onde é, a gente tem um número de, de cidades trabalhando com é, a metodologia. Perfeito. Hoje, qual é a. a, a a região assim onde onde esse esse tipo de eh, iniciativa foi implementada primeiro e quais são os frutos que já estão sendo colhidos desse, de, dessa implementação da metodologia olha esse é um processo educacional né é, nós não somos empreendedora no nível formal nós não estamos fazendo falando de, de, de uma uma educação empreendedora é, broadcasting ou, ou espalhada para uma comunidade, infelizmente a educação empreendedora é voltada para a escola, é lógico que a comunidade é envolvida o pai é envolvido, o prefeito é envolvido o empreendedor local é envolvido é, não é um tema restrito à escola como educação não é um tema de responsabilidade da escola a escola é um, é um instrumento de realização de um sonho da comunidade a comunidade deseja que as pessoas sejam educadas e utiliza a escola né? Se, se, se, se a comunidade achar que tem que ter uma logística é, importante, ela cria estradas, pontes, etc. Mas é, isso não quer dizer que essas estradas sejam do, do, do DENIT local. Né? Então, a escola é só um instrumento. Né? É, os resultados são é, a longo prazo. Né? É lógico que existem resultados imediatos, que podem ser medidos com, com a reação das crianças, a reação dos professores, a mudança de modelo mental das crianças. Isso você pode medir. Né? Mas é, o grande resultado é, é o que, que está sendo gerado. Né? Qual, é, qual era a situação no V0, é, em termos de geração de empreendimentos é, voltados para bens materiais e imateriais. E, e o que, que aconteceu depois. Esse resultado é muito difícil. Né? É muito difícil de você... Se constatar porque ele exige um lapso de tempo muito amplo e exige dinheiro né? eu trabalho sozinho eu não tenho uma instituição por trás de mim sou eu, eu é minha empresa, a minha empresa sou eu, eu e eu, quer dizer eu, eu varro o chão é, é, dou palestra, escrevo livro, faço tudo é, então é isso eu acho que 147 cidades é um número até bem bem, bem denso na medida que eu trabalho sozinho com uma equipe de consultores que eu que eu, que eu preparei então eu acho que essa esse ciclo é, do meu trabalho ele se completou né é, é o que eu posso fazer sendo é, num empreendimento de uma só cabeça né de uma só pessoa agora é. Fernando é eu você citou o trabalho com as crianças né eu queria que você desse uma palhinha aqui para nós como é que você está trabalhando com as crianças lá na fase é, bem inicial, né, de três a quatro anos, como é que você está trabalhando, estimulando o empreendedorismo nelas? Olha, é, é, é o seguinte, quando eu comecei a, a construir essa pedagogia, a metodologia, é, eu percebi que na literatura mundial não existia um conceito que pudesse me ajudar. Né? A, a, os conceitos na literatura mundial são voltados para empresas, e eu não queria falar em empresa, eu não falo em empresa. Como eu disse aqui antes, é a opção empreendedora, se vai, se vai vai o que fazer é a opção do aluno. Né? Então eu não falo, é, primeira coisa, eu não falo em empresa, eu falo em empreendedor, em empreendedor que pode transformar inovando e gerando valor positivo para a coletividade. Né? Então eu criei um conceito, e, e a, a, a pedagogia, a proposta é muito simples, a próxima semana muito simples porque tudo que, que diz respeito ao empreendedor tem que ser simples né você o ser humano é, é precisa de um grau de concretude muito elevado para agir eu posso ser um, um pintor abstrato eu posso ser um Gene Joyce criar uma literatura é, com grau grau de abstração fabuloso mas em empreender não em empreender você está pão na mão na massa e você tem que ser bastante concreto você você tem que dar um passo depois do outro né? Então a, a, a metodologia é, começou a me exigir a criação de um novo conceito E esse novo conceito é o seguinte O empreendedor é alguém que sonha, ou seja, concebe o futuro Mas não só isso É alguém que transforma esse futuro em realidade O empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade e esse verbo aí, buscar, me, me tomou um ano de reflexão né? Porque se eu não uso esse esse verbo empreendedor é alguém que busca que sonha e busca transformar sua realidade. e eu estaria criando um conceito determinista né? o empreendedor é alguém que sonha e transforma sua realidade. mas isso não existe né? o processo, o sucesso está na busca, não na chegada não existe isso, nós estamos acostumados é, com, com o conceito de sucesso que nos é desfavorável porque achamos que primeiro o sucesso é, está na, na, nos bens materiais e segundo que ele é o final do processo, não é o sucesso está na busca, né? E o empreendedor é alguém que está sempre buscando e nunca chega, né? Porque a lógica é a seguinte: é, quando eu é, sonho, sonhar não significa muito, é, qualquer um, né? ele não, não exige grande esforço. Mas quando eu sonho é, com um grau de de de, de consistência, né? de congruência com o meu eu elevado, eu sou uma pessoa que me emociona. Quando eu ajo para transformar isso em sua realidade, eu estou dominado pela emoção. Então, é, é, ninguém consegue parar uma pessoa assim. É uma pessoa movida pela emoção. Então, quando eu realizo o meu sonho, né, é, significa que eu terminei um processo e esse processo passou a ser estanque. Então, eu digo que os sonhos não são realizáveis, porque quando você realiza o sonho, é, você perdeu aquela emoção que havia no momento anterior, aquela emoção não existe mais, então é preciso de outro sonho e de mais outro sonho né? é esse o processo é, que me permite trabalhar com crianças crianças entendem essa, essa linguagem também agora, adultos e letrados entendem essa linguagem agora Fernando, você citou aí países né? diversos países por onde você andou eu queria que você é, é, dissesse é, o país que está praticando o melhor, o melhor formato de educação empreendedora né? É, e o que, que eles estão fazendo de diferente, e qual seria a principal referência, ou as principais referências, é, é, quando se trata de empreendedores que estão aí pelo mundo praticando é, exatamente essa transformação, essa inovação que você está é, sugerindo? Olha, é, é, quando a gente fala em empreendedorismo, é, é um erro também é, os, os criadores de políticas públicas acharem que tá, estão, estão tratando de um de uma só categoria né? existem vários tipos de empreendedores que necessitam de políticas públicas específicas por exemplo a startup é, você está familiarizado com esse conceito né? a startup é uma empresa de, de, de grande impacto né? e é de alta tecnologia essa é uma política específica, nesse campo você tem Israel, por exemplo com com um, um, um desenvolvimento assustador né? uma coisa inesperada ele é um dos grandes centros de startup startup no mundo. Você tem os tradicionais como Boston, eh, Vale do Silício, Bangalore e núcleos espalhados pelo pelo mundo, né? Mas eh, quando se fala de startup, né? Eh, eu acho que nós temos que criar aqui eh, um, um ambiente empreendedor em que exista esse valor de forma predominante, né? Então os modelos eh, são países eh, não latinos. Né? Modelos de empreendedorismo. Você vai dizer mas a Itália é, tem um grande nível de empreendedorismo? Tinha, teve, né, na Emília România. Quer dizer, a, a Itália é um, tem uma criatividade incrível, é né, um elemento fundamental nas artes, etc. Mas hoje a Itália está retraída. né A Espanha está retraída. A América Latina está querendo começar. Né? E os países é, é, que não são latinos, né, que não têm conflitos é, quanto à tolerância a risco, quanto à geração de riqueza, né, esses países é, conseguem. É, como Coreia, por exemplo, em que, que os orientais levam uma vantagem incrível porque eles têm alto grau de tolerância e incerteza. Né? Eles têm duas religiões, três, né? é, é, enfim, é, eles acham que há vários caminhos para se chegar a um ponto. Nós achamos, nós estamos em busca da verdade, isso é ruim em termos de empreendedorismo. É né? um só caminho, uma só verdade. Então é, é os exemplos são esses, sabe? Você você tem sociedades transformadoras, que aceitam desafios, e sociedades pouco transformadoras, geralmente fruto de uma história autocrática. Né? Você pega toda a América Latina, América Espanhola, América Portuguesa, é, é, são, são são formações autocráticas, né? E isso não deixa é, um povo impune, isso gera consequências sérias, né? No você falou do, de um trabalho por e-mail, quando a gente estava conversando para agendar, que e você está iniciando, né? É, qual é a perspectiva que você está aguardando aí? O que, que você espera desse novo, novo trabalho? É, quais, ah, qual, é que eu... qual é o, o novo sonho do, do Dolabella? Tá, não, a é o seguinte, é, é, eu tenho, eu tenho, é, eu produzi muitas coisas, né? Em, em termos de material... É, empreendedor, né? Muitos projetos, muitos livros, softwares, né? e produtos sempre, eu tenho uma coluna na rádio Band News, né? eu estou sempre escrevendo e estou sempre experimentando coisas novas, então é, o que eu estou fazendo com o sócio é a criação de uma plataforma é, web em que eu pudesse expor é, com, expor os meus produtos, o que eu penso é, e dialogar com, com com quem tem interesse nisso. É uma plataforma web é, que está muito em voga, né? Para que eu possa me comunicar com as pessoas. Né? Eu, hoje eu estou aqui é, com uma estrutura muito primária é, e preciso de dar um upgrade nela. Esse, esse é o, é o é o projeto porque isso pode dar nova dimensão. É, eu tenho 14 livros, né? São todos livros é, é, não, de, não de que não não significam reprodução de conhecimentos é, desenvolvidos por outros, mas, principalmente, é, a narrativa de, de, de tecnologias que eu criei e testei, né? então é, essa obra é uma obra é, original, quer dizer, quando eu falo empreendedores, eu falo em primeira pessoa, eu não falo no que eu li somente, eu falo principalmente no que eu fiz, isso é uma diferença muito grande. E, Fernando, seria o marco principal da sua obra o Segredo de Luiz, ou você tem outros marcos, outros livros que foram publicados que você gostaria de destacar? Olha, o Segredo é um fenômeno né, que a gente é, é, passa a ser o centro, porque é, é um livro que já vendeu mais de 300 livros exemplares, é um livro que me, me, me, me fez conhecido, e é a consagração de uma técnica que eu usei, que é a técnica novelesca. Né? Eu, eu, eu criei uma forma né, em que é, o leitor é assistido por especialistas durante a leitura, como se estivesse ali com alguns, alguns especialistas de gestão, de... de Contabilidade, de finanças, etc., de planos de negócio, e ele ali ele dialoga, quer dizer, ele tem aquele. E ele pode fazer uma leitura múltipla, se ele lê somente o texto romantizado, ele entende o que é o um processo empreendedor, o que é um processo existencial. E eu fiz um livro que é didático, mas que retrata muito de perto a experiência empreendedora, que é puramente humana. Há uma superposição entre viver e empreender, é isso que acontece. Então, é, é, os outros livros, é, inclusive alguns livros meus, é, nem todos são romances, é, é, tratam o empreendedorismo de uma forma de ensaio e não é a melhor forma. Então, agora um grande livro que eu que eu acho muito importante é o livro Pedagogia Empreendedora, né, que ele ele estabelece é, a teoria do sonho, né, ele ele ele, ele que, que foi nele que que eu descrevi a a teoria do sonho e fiz uma proposta é ideológica do empreendedorismo. Chama-se pedagogia empreendedora, que é justamente o livro usado é, na educação básica, né, para os professores. Não é um é um livro para os professores. Fernando, estamos aí chegando ao final aí da nossa entrevista. Queria te agradecer pela participação, né? É, nós temos feito vídeos aí de no máximo 40, 45 minutos que é o que o meio digital aí, é, permite, sem se tornar enfadônio, né? sem se tornar aquela coisa é, difícil de alguém chegar até o final. Então, eu queria que você é, ficasse à vontade né, para é, fazer um convite a conhecer o seu trabalho, ou o seu livro mais recente, enfim, a mensagem de encerramento que você é, é, gostaria de dar. É, o, o que eu gostaria de dizer é que a gente está num processo de construção é, de um novo modelo mental, de uma nova cultura, é isso que interessa. E que as pessoas não acham, não, não pensem que que empreendedorismo é, é algo específico para é, pessoas e é um tema também é, que leva a uma especialização. Não é isso, o empreendedorismo é, é universal e é um tema central, não é acessório. Então, essa história de tratar empreendedorismo como é, uma especialidade, né? tocar o boé, você quer é ser empreendedor, então vai para aquele, aquele canto ali da universidade ou da sociedade. Não é isso. Empreendedorismo é algo que todos têm que desenvolver. É algo absolutamente universal, porque se trata de uma forma de ver o mundo, de pensar, de reagir, de agir, de criar o futuro. E esse futuro está em todos os lugares. Então, as pessoas, a mensagem que eu deixo é essa. Não pensem que empreendedorismo é algo que pode ser descartável. Os cidadãos de primeiro nível, da primeira linha, são e serão empreendedores. Cada vez mais.